É, e quando você começou lá nesse início, você estava muito acima do peso? Já era uma obesidade? Como é que estava isso? Era mais os seus níveis de saúde ali, os marcadores é. que estavam, digamos, ruins? É, não era uma obesidade, mas eu já estava com a glicose bem alterada, não chegava a estar com uma diabetes, mas estava pré-diabético. Estava uh, com ah, um sobrepeso mais ou menos uns 20 quilos, assim. E uhum. e no teste de esteira e tal, não consegui terminar o teste, então... Para pra minha idade que na época era 30, 37, 38 anos, né? Eu já tava tava como o médico falou, tu tá, se tu seguir nessa, nesse ritmo aí, tu, lá dentro 50 baixa. anos tu vai estar, tá, é, tu vai estar tá na medicação, hein, cara, não tem, tu vai estar tá, talvez desenvolver uma diabetes, vai ter que controlar a tua dieta e, e se tu fizer um exercício, tu vai ver que vai que vai te, te facilitar muito, né? então, uhum. quando eu comecei com a corrida, a primeira coisa que eu, que eu percebi é que eu fazia sempre meus treinos à noite em função do trabalho, então eu saía do trabalho e ao invés de eu sentar, pegar uma cerveja, um, um, um lanche, alguma coisa e ficar assistindo televisão, eu ia correr meia hora, 40 minutos, o tempo que dava ali. E quando retornava desse desse treino, tomava um banho, não tinha mais aquela necessidade de, absurda de comer, sabe? Eu acabava comendo alguma coisa mais leve e indo dormir, com aquela sensação de bem-estar da corrida, né? Que aquele cansaço bom e dormia melhor e assim foi um ciclo. Começou assim e daí foi retroalimentando. Outro dia eu queria correr de novo, outro dia eu queria correr de novo e estou aí uns três anos já fazendo isso, quase que quatro, de quatro, cinco vezes por semana. Estou sempre sempre correndo e quando não não corro sinto alguma aquela falta de, de, de fazer atividade.